acho que o futuro do rap é o tem a ver com para mim assim com afrofuturismo com uma nova visão de África uma nova visão de negritude com uma nova visão de cultura mundo e economia acho que é aí que está o futuro do rap assim acho que até por isso que eu gosto muito dessa parada do afro trap do afro rap acho que o futuro do rap é a conexão entre o que é ancestral e o que é futurístico, assim, sabe? No presente. No presente.